Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal do livro do meu amigo Diego Clautal, até rimou né? O livro é Metafísica da Subcriação, a filosofia do mito em J.R.R. Tolkien, lançado pela editora A Outra Via. É um livro que aborda o pensamento de Tolkien sobre uma perspectiva Filosófica e poética por meio das produções do autor de Senhor dos Anéis. Chegou aqui em bolsão um pacote enviado pela editora A Outra Via, com o livro Metafísica da Subcriação, A Filosofia do Mito em J.R.R. Tolkien, que foi lançado em janeiro de 2021. Ele foi escrito por Diego Clautal, que é doutor em Ciências da Religião pela PUC São Paulo e atualmente é professor do Colégio Catamarã e também do Centro Universitário FEI. Diego também realiza estágio de pós-doutorado em Ciências da Religião pela PUC Minas e é pesquisador do grupo de pesquisa sobre protestantismo, religião e arte, do qual eu sou aluno. E metafísica da subcriação, Diego Clautal nos conduz em uma jornada sobre algumas obras de Tolkien, com um olhar filosófico e teológico, principalmente Sir Gawain and the Green Knight, Beowulf, os monstros e os críticos e sobre histórias de fadas. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal,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 Delicadeza, né? Já vou puxar ele aqui, ó Meu Deus Deixa Aqui a nota Olha aí Sobreviveu Toda essa agressão, né? Deixa eu tirar o plastiquinho para mostrar melhor, senão vai ficar brilhando para vocês. Olha só: Metafísica da Subcriação A Filosofia do Mito em Tolkien. A editora A Outra Via. Olha aí, o grande amigo Diego Clautau. Muito bonita essa capa aqui. Muito bonita mesmo. Olha só. A lombada. Que legal, hein? Vamos dar uma folheada aqui. Editor Gabriel De Vito. 2021, hein, galera? Olha só. Temos aqui alguns nomes conhecidos, né? Pelo menos eu conheço aqui o Guilherme. Massafera. <risos> Acho que é assim que se pronuncia. O prefácio de Carlos Caldas aí. Grande amigo, professor Carlos Caldas. Muito bom, muito bom. Aqui o sumário. Olha que legal. Ah, antes de continuar aqui, Esqueci de mostrar na outra câmera aqui. Talvez mudou um pouquinho aí a qualidade, a percepção. Vamos continuar folheando. Dedicatória aos meus filhos. Diana, Clarice e Gregório. Que bacana, hein? Tem a apresentação. Bem legal, tem bastante referência aqui. Uma despedida. Pós fácil aqui. Renato José de Moraes. Agradecimentos aqui bem legal olha que legal, ele agradece a Cris o Eduardo, né amigos aqui do canal e também, ó, o site da Cris aos canais Talking Talk o Guardião Católico e o Bolseiro olha que legal, muito obrigado, cara pelos convites né, um agradecimento pelos convites de participação que me ajudaram a desenvolver alguns dos argumentos apresentados neste livro poxa, cara, fico honrado aí me sinto honrado né, por esses agradecimentos aí, valeu mesmo que bacana existe relação entre os senhores anéis e o catolicismo publicado originalmente no site Tolkienista, tem algumas coisas que já foram publicadas né, lá no site pelo próprio Diego, obviamente e que estão nesse livro aqui é muito bom ter algumas coisas compiladas aqui né? pode é a composição ontológica É isso aí, muito bom, muito bom, curti demais essa capa aqui. Esse livro ficou muito lindo, bem caprichado, um nível profundo de pesquisa e estudo, e eu também fiquei surpreso e muito feliz com a citação do canal Bolseiro, me senti muito honrado. Mas olha só quem tá aparecendo aqui, o Gandalf do like, já deixa um gostei aí, para o Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior. Se você quiser adquirir este livro, na descrição está o link do site da editora A Outra Via. Vamos também incentivar os nossos autores e livros nacionais. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar os sininhos das notificações, isso me ajuda muito.